E aí, irmão, vou construir um depósito bem grande e acumular nele muitos bens para poder descansar, comer, beber e curtir a vida por muitos anos. Seu doido, para quem vai ser dado tudo isso se você vier morrer essa noite? Isso é o que pode acontecer com quem enriquece para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Esta série vai tratar a respeito do tema de amor às riquezas e é destinado para aqueles que já decidiram ser discípulos de Jesus. O tema de hoje irá tratar qual é a diferença entre acumular riquezas na terra e riquezas no céu. Jesus disse, Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem e nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus está dizendo que os tesouros na terra estragam, enferrujam e podem ser roubados. Por outro lado, os tesouros no céu são espirituais e eternos. Que tipo de tesouros na terra as pessoas acumulam? Estes são alguns exemplos. Dinheiro na conta. Bom emprego. Boa comida. Boa aparência. Casa própria. Terreno. Carro celular, diploma, títulos, relacionamentos, sexo, casamento, filhos, animais de estimação, coleções, prazeres, vícios, marcas famosas, recordes, histórias para contar, lembranças de viagens, fotos, conhecimento, poder, dons espirituais, influência, enfim, todas as vaidades passageiras que fazem as pessoas perderem o sono pela busca ou preservação delas. Jesus disse que ninguém consegue servir a Deus e as riquezas, pois amará a um e odiará o outro. Eu já estou decidido a mudar de mentalidade, mas não sei por onde começar. Como eu faço para servir a Deus e acumular riquezas no céu? Essa é uma boa pergunta. Jesus dá boas dicas para a gente nesse texto, como dar esmolas, orar e jejuar. Nossa, mas é tudo isso? Será que eu vou conseguir arranjar tempo para fazer todas essas coisas? Tempo todo mundo tem para buscar aquilo que quiser. Não se deve dizer que não tem tempo, é melhor dizer, não dei prioridade, pois pelo menos isso é mais sincero. Jesus disse para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dEle, e essa deveria ser a nossa prioridade. Buscar a justiça de Deus tem relação com fazer as coisas que Deus valoriza sem precisar ficar mostrando isso para as pessoas. Isso me parece meio arriscado, porque se eu não contar para todo mundo, o que, que me garante que Deus vai estar vendo? Jesus disse que o Pai vê tudo aquilo que você faz em secreto e vai te recompensar se você praticar a justiça dEle. Mas qual que é a diferença entre praticar a justiça dos homens e a justiça de Deus? A justiça dos homens é aquela que é ditada, recebida e avaliada pelos homens. A justiça de Deus é aquela que Ele considera como tendo valor e que você pratica exclusivamente para Ele. Por exemplo, eu posso ajudar a organizar uma vigília de oração para agradar o líder da minha instituição, que vai ficar feliz se também estiver agradando aos novos membros da instituição. Todo mundo pode ter gostado e aplaudido a vigília espiritual, mas se não foi feito para o Pai, não receberemos a recompensa que vem dele, pois na verdade já recebemos a recompensa que estávamos buscando, que é a glória dos homens. Enfim, que você busque acumular riquezas no céu. Pois Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. No próximo vídeo vamos falar a respeito da ansiedade com relação às riquezas. Falou! É